tem que ter cuidado, porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre por mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, depois que você saiu com a rua eu te amassei, você teve um infarto, você tá eu esforçado, não tive tipo infarto, o coração tá paralisado, petrificado, tá trancado a sete chaves, eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então da hora, vai ser corre que a nave vai chegar, mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar.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 Jogar para cima Eu tô tipo doutor Topos Não tem oito braço, Eu tenho oito rimas Vai vendo como é que agora aqui no improvisado Cê tem oito braço, Mas só que tá os oito braços enrolados Ai, chorar é, é, é, é, é, é, é. é cara do Duende Verde não, meu mano Você é o idiota Eu não sou Homem-Aranha Eu sou o Venom E tá geral Venom Cê tomando a derrota <risos> Oh, você é inimigo do beat. <risos> e você é o inimigo da rima porque não rima bem. É é que agora foi ter que ser citar ninguém. É o Johnny vai perder, por favor, melhore. E quem segue ele acompanhe os próximos stories.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 RJ, tá? acabou aqui, eu vou pra praia. Não tô nem aí de ser é feio. Daniel também é feio e tá pegando <risos> o Daniel também é feio e tá pegando o Maia. O Daniel também é feio e tá pegando Amel melmaia. Aí é o argumento que ele usa na batalha. Mas eu não sou falcão, eu falo sem receio, tubarão, te amo! Ô <risos> oh, Johnny, <risos> seu... <risos>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 Melhor. Não, você oh! não precisa melhor parceria eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático. Eu sou feio e eu tô já vindo da trincheira, eu não mostrei com você. O meu espelho é de plástico, oh! por isso ele não quebra, ah! porque se fosse de vidro tinha quebrado antes de você ir lá. E se eu tivesse consertado o espelho e quando você chegasse de novo ele ia quebrar. Ah, esse cara, porra, com essa cara aí que não faz nem sexo. Porra, o oh! espelho é de vidro, fala pra mim como é que você vê ah! seu reflexo. Ah! Ah! Ah!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 Respeito. Eu não curto falar de terceiros e acabou a palhaçada. Se citou seu filho, eu respondi com o trocadilho. O menino é bonito, nasceu igualzinha a cunhada. O primeiro filho, porra! Graças a Deus que nós sou bonitão. Demorei para caralho pra caçar a cunhada, mas cê viu, caralho, minha mulher é um avião. Mas você sabe que minha rima é braba. O primeiro filho nasceu no ódio e o segundo filho nasceu na raiva. <risos>